Como remover um fundo de uma imagem de um jeito super simples e descomplicado para você fazer capas de vídeos, posts nas redes sociais e de um jeito ó super rápido. Então vamos lá, indo direto ao ponto, você vai colocar no Google o endereço chamado remove.bg você vai cair nessa página aqui. Você vai conseguir remover as suas fotos 100% automático, de graça, até um determinado tamanho de arquivo, tá? Então, o que, que você precisa fazer? Vai lá na pasta onde tem a sua fotografia e vai arrastar a sua fotografia aqui, ó, direto na tela, tá? Você solta Automaticamente ele recorta esse fundo aqui, ele tira totalmente o fundo, tá? O que, que você vai fazer agora? Vai fazer o download dessa imagem, essa imagem vai lá para a sua pasta de transferência do seu computador. E o que, que é legal fazer com ela? Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui no Canva, é, como a foto já está totalmente recortada, o que, que é legal? Você vem, por exemplo, aqui, ó, em formas, arrasta aqui, ó. Você pode colocar um fundo, que você acha que pode ficar bacana, que combine. Então, deixa eu colocar aqui esse, um, uma cor amarela. Tá aqui já, eu venho aqui, vou escolher a cor que tá sendo usada. E aí, eu vou fazer o upload justamente dessa foto que eu recortei lá no fundo, tá? E aí, o que, que você vai fazer? Vai arrastar sua imagem para cá, ó. E pode ajustar o tamanho que você quiser aqui. E ainda colocar uma imagem de fundo é, que você pode ajustar, ó, aumentar. Poderia colocar aqui, ó. Mais ou menos aqui, ainda vou ajustar, dá para aumentar um pouquinho mais ainda. E olha só, consigo fazer uma arte bem legal com a foto recortada. Gostou da dica? Já se inscreva no canal para você não perder nenhum conteúdo. E compartilhe esse conteúdo com todo mundo, que no próximo vídeo nós vamos aprender como criar as nossas capinhas de vídeos. Tanto pro feed, quanto pro IGTV.